É, aquilo sim, aquilo começou a ser pra mim uma novidade. É. E quando eu começava a transformar as coisas... Ela funciona aqui, ó, no coração da gente. A câmera é feita de sucata, o microfone também não funciona, mas ninguém se recusa a dar entrevista. Só de ser brincadeira já é bonito, só brincadeira, sadia. Boa noite. Ah, tá bom. E a segunda? Deu para você fazer umas imagens boas aí? Eu, eu consigo. Tá. <risos> você começou quando essa sua ideia? E colocou em prática de que maneira? Olha, eu comecei em 1983, quando eu comecei a fabricar meus próprios brinquedos, porque os prontos para mim não tinham graça o que tinha graça era o que eu mesmo fabricava, sim. então é, aquilo sim, aquilo começou a ser para mim uma novidade hum. e quando eu começava a transformar as coisas, fazer brinquedos, o pessoal começou a descobrir, me lá em Sabará, aí eu comecei a sair para fora, né? Eu vim, primeiramente eu vim aqui para Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte, né? e depois eu fui para o Norte de Minas, Jaíba, né, Congonhas do Campo, a empresa CSN que me contratou. Que eu dou piscinas também. É, né? lógico. O que é, essa maravilha que você tem de criação, não, outras pessoas também podem tirar foto. Podem ter, né? com Chiquinho. facilidade. né? Tem tanta coisa cons... sendo colocada aqui que eu quero toda louca para mostrar para vocês. <risos> ah. Mas antes eu vou chamar uma matéria que a Gisleina do Carmo comandou, né, do jornalismo. Uma matéria com o Chiquinho, né Chiquinho? Tô mostrando lá onde você trabalha e como você trabalha. Vamos acompanhar então. O que será que tem nesta caixa? Sonhos de infância. Pode escolher o seu. Um trenzinho, uma aranha ou um helicóptero. Quem sabe um cachorro ou um telefone? Você prefere fotografar ou filmar? Francisco usa garrafas de plástico, tubos de filmes, barbante, palitos de picolé e muitas caixas de papel. Ele dá asas à imaginação e tudo vira brinquedo. Quando eu era criança, desde os 12 anos, eu vinha reciclando, né, sem saber que estava reciclando, criando meus próprios brinquedos, que aqueles que eram feitos por mim tinham mais valor que os prontos. Né? Então eu adoro, é uma novidade, né? você está fazendo brinquedos, e hoje sabendo que isso é importante né, na colaboração da natureza, do ambiente. Francisco quer perpetuar a sua arte. Para isso, promove oficinas para crianças de 8 a 12 anos. Numa pequena mostra, já dá para saber que as crianças se envolvem e garantem a diversão. Qual matéria que você mais gosta? Matemática. Sobre... Qual professor que você mais gosta? De português. Português? <risos> ah, tá bom. E a segunda? Deu para você fazer umas imagens boas aí? Deu, bastante. Gostou dos brinquedos aqui do Francisco? Lógico, gostaria muito de aprender a fazer. É interessante? Muito interessante. Qual que mais te chamou a atenção? A câmera. A câmera e o microfone? É. Dá até para pensar em ser repórter? Dá. Você pode preservar a natureza reciclando lixo e não gasta dinheiro. Os brinquedos encantam e atraem olhares curiosos. É um convite à emoção, inclusive dos adultos. É uma boa ideia para ensinar nas escolas, no jardim de infância, né? Para aprender mesmo, a reciclar. Dá vontade de voltar a ser criança? Vou voltar a ser criança. uma emoção muito grande, né? Porque conseguir transformar coisas, né? À primeira vista, nem recicláveis não são, né? Ele consegue fazer coisas brilhantes. Gente, ele é um artista, aqui eu já estou até falando com a minha casa. Alô, alô, mamãe, como vai? Tá boa? Hum, aqui, gente, que legal. Um telefone a partir da, do fundo da, das garrafas de refrigerante, né? Uma caixinha, um aramezinho enferrujado até, mas tá aí. Um fio de telefone que estava jogado, né? Gente, é um artista, realmente. Vamos mostrar esse bonequinho que está no seu avão, viu? <risos> essa, Chiquinho. Aqui, essa aqui né, é, é a melhor novidade, né, gente? Para atender as crianças nessa né, comunidade aí de Belo Horizonte, todos demais, né? Que estiver nos vendo agora. Então é um brinquedo fácil de fazer, né? Você vê que é todo reciclado, né? Isso aí, aqui é um aviãozinho também é, Esse é o barquinho oh. para você dar corda tô, tô, A minha criança não está Não, não tá mas é tá isso sabendo. mesmo, é um Vê de uma forma diferente Pô, Mas né? Existe um barco que é avião também que É avião, é? é duas coisas Não, aí tá, não esse podemos é fazer corda, que só faz. Olha é. só, é. gente é. <risos> Ok Temos aqui, vamos até a mesa Que a gente vai mostrar algumas coisas para vocês Que eu faço questão de mostrar Aqui Aqui, o que você falou que isso aqui Isso é um ninguém que você pode brincar ah, mesmo, né? Meu você Deus do céu. Você pode dirigir o carrinho, né? É, isso aí. Bem, aqui os meninos adoram. É aqui que... temos um cachorrinho. É, ele senta, deita e levanta, né? Senta, deita e levanta? levanta. É, você pode colocar da então, parte Então, vamos atir, ver. Né? Deitar, isso, né? sentadinho. Uhum. que mais? A câmera, que A aquele de... menino ficou encantado, né? É. Aqui é... É o ter trecho da câmera é, você, Hugo estou ah, filmando o meu câmera o Hugo, Hugo você está, beleza o que mais, gente? Agora, Vamos mostrar. esse helicóptero aqui, né, que é a nova novidade minha, tá? Que eu estou trazendo para o mercado. Tchau, tchau, tchau. Esse aqui é o helicóptero Água Dourada. Água Dourada. Está eu... aqui para poder nos dar uma visão, uma panorâmica do, do, do, da nossa bela Horizonte. Aqui, olha que interessante isso. Esse ah, é o Avestruz de Pinha. Olha só, é gente. a gente usa gente. muito em Natal aí, né? É. Olha aí. Dá tá uma vez, um pedestal lindinho, isso é um. E ar, para né? eu não perder a, o ato da tecnologia, vai no ah. um celular, né? Está aqui meu celular. <risos> meu celular, vocês sabem o número, né? É, é de verdade, 91076346. Falando nome. diretamente comigo. Ok. Muito bem, o que mais? Nós temos aqui tá, essa abelhinha, olha, de latinha, né? Muita criança brincar aqui atrás. A abelha sei. de latinha, e é. ela vai lá fazendo o seu melzinho, é a né? Dela. A faz a pousada uma... É a posada na flor. É, tá posada <risos> na flor, com um resto de caixa de isopor. isopor. Tem a maquininha, sim, me empresta a maquininha lá, deixa eu mostrar também. A Não, foto. é essa da, da foto? É, tem essa da então, foto. Então, a... ah, tá, eu falei, vamos tirar uma batido. foto do meu telespectador. <risos> Pronto. Aqui, ah. aqui, né? Essa é a locomotiva, né? Olha aqui, gente. Essa é toda reciclada também. Todinha, é papelão, é latinha. Latinha. Aqui você pode descartar. colocar de café, né? Sua. É, pode fazer é, na Maria Fumaça a, ficar cada vez maior. É, a, a, a tampinha de. Não, essa é a parte superior da latinha. E muito bem, tá aí? Muito bem. Eu tenho seu trabalho. Um aqui, um aqui, né, do... aqui o meu, né, Aqui o que? O microfone? É, é, esse é o microfone. Deixa eu continuar a entrevista então comigo. É ah, isso. Fala, o <risos> que, que você vai fazer aqui para nós aqui agora? Estou querendo ensinar para essa criançada bonita aí, né? Ah. Como é, é, a gente está né, reciclando tudo hoje em dia, né? A gente está aqui com essa simples garrafa que rapidinho vai transformar num brinquedo né, é, que as crianças vão gostar de fazer é uma aranha. É a nova criação minha também, a novidade, né? Vamos lá? JL é o quê? JL é um programinha como eu montei Varada, jornal legal. Jornal legal. Jornal legal. legal fica em cima do mundo. Gente, esse microfone tem até o liga e desliga aqui, ó. Liga <risos> e desliga. Tá vendo aí, Hugo? Aqui, ó. Liga e desliga. Tem o interruptorzinho dele aqui. Hum. Então você pega a garrafa. Pega a garrafa, né? É. Aqui, nós vamos Vou tirar então aí para vocês verem, ó. É, você divide a garrafa ao meio, né? É. Essa parte aqui você pode usar para usar, pra fazer o biboquê, tá? Ah, Eu tenho então ali na né, caixinha. Certo. É. O biboquê. E agora, depois que a criança fez isso tipo, aqui, é, nós vamos cortar a garrafa, acertar ela, né? para é. Para ela né, ficar equilibrada. tá aí. Depois vocês vão fazer, tá? É, pequenos cortes hum. né, na garrafa aqui, olha. É, mais ou menos dessa largura aqui de um dedo para não quebrar na hora de dobrar. Sei, tá? Tá. Porque tem a parte que dobra. e você vai fazendo, né? Hum. Aqui, ó. Você aprendeu essas coisas com alguém, Chiquinho? Não, sozinho. É, é eu fabricava meus brinquedos e o entanto que as pessoas acham interessante, que eles movimentam, né? É, eles Além movimentam. de ser reciclados. É. é como aquele menino falou, além de ajudar né? Isso. A, ecologicamente, Isso. tirando é, esse material todo do lixo, você ainda transforma esse material numa forma de dar alegria às Alegria pessoas. às crianças, às uhum. pessoas. Até os professores, que eu já trabalhei muito aqui no Centro de Referência de né? É. aqui em Belo Horizonte, os né, professores adoraram, em Norte de Minas, Jaíba, adorei trabalhar com as crianças carentes. Sim, claro, é muito sim. legal, muito interessante, né? É. Então aqui você deixa né, a, a, a, a garrafa aí totalmente aberta hum. e aqui você, você já separa aqui, olha. Por exemplo, aqui os, os dois principais hum. eu já corto para seus ferrões, né? Ah, sei. Aí você vem, tipo aquelas bandeirinhas de São João, é, tipo aquelas bandeirinhas, olha. Assim. Hum. É como é uma aranha especial, ah. é uma aranha que não existe, ah. então a gente pode criar muitas coisas dela, né? Essa você... é a aranha da sua criação. A né? aranha da minha criação. Tá certo. Aí você pega essas partes aqui agora e vai dobrando todas elas assim, olha, né? Igual a gente muito em escolas, né? Ah. Isso é muito bom para a criança também, e, e, na sua parte motora, e, e exercitando, porque mexe com as mãos, com os punhos, com os dedos. Mexe. Né? E, e, e, e uma coisa importante hum. é que a garrafa está. É, a melhor para a gente trabalhar é essa verde. Porque ela é mais macia, o material hum. dela é de Coca-Cola, outras iguais são muito mais duras. grossas, né? É, então a criança pode chegar, né? Aí Deus perdoa, é cortar as mãos, né? Hum. Mas é o trabalho é muito fácil, muito prático. Não tem tanto problema. Lá. Bom, agora já que está com as patinhas durinhas, para dar né, a flexibilidade hum. naquela né, ela... ela não vai aparecer, Você põe lá em cima da, do, do sofá. É por ah, aqui que no chão não vai aparecer tá então tá aqui ó né hum. ela é, aqui ela vai dar o né, um movimento de aranha mesmo né aí, ó é, né aí é ela isso. pula ah, certo então tá aí é muito fácil de fazer né agora vamos pular de novo é que, ó, <risos> a criança pequena vai hum. gostar de fazer isso na escola né é. e aí para terminar hum. né você ainda volta nela porque ainda não tá pronto você vai tirar, né, cola? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui vai, eu posso tirar uma aqui e fazer com... Essa aqui a última. Hum, tá? Hum. Pra ficar quatro pares de patas iguais. Ah, certo. Que a é? criança ainda aprende também os pares. Os pares, né? né? E a, o equilíbrio, né? O, equilíbrio. o mesmo tanto de um lado, o mesmo tanto, tanto do, do outro. outro. Tá olha só, gente, essa aí... aranha é joia, viu? Você pode colocar os olhinhos depois, né? É, e aí os olhinhos pode fazer com o quê? Os olhinhos a criança pode fazer com o próprio rótulo da garrafa. Sei. Você corta as bolinhas aí, vem ah, né? então, cola aqui, é. olha. Em cima dos ferrões, né? Tá certo, Eles em cima dos ferrões. Aí, Vocês estão vendo os é. ferrões tudo direitinho. E é isso aí, que minuto que você fez um brinquedo da melhor é. qualidade, é. né? E aqui, aproveitando o fundo, a criança já pode fazer um bibliotequê, né? Colocar a tampa, barrado no barbete. É, isso é. mesmo, boa ideia. Aqui, olha, o microfone, você fez, o que, que você pôs aqui nesse microfone? Olha, o microfone é um cano de PVC, que eu achei no lixo. É. É, pintei ele, cortei direitinho. Eu também ficar brincando lá na minha casa de programinha, lá de jornal legal. É, é uma novidade. Você gosta de, de, de.. Você gostaria também de estar nesse meio? É, ah, eu repórter, gosto. Eu, eu coisas? Eu sou apaixonado com mídia, né? Com essas hum. coisas de mídia. Então. O meu, o meu sonho era ser ator de televisão, né? Poder fazer um programa infantil, vinculado às das crianças. Né? Como eu estou estudando, né? já formei assim, o segundo grau. Hum. Agora eu pretendo ir adiante e esclarecer mais isso. Então o né? seu sonho é fazer um programa infantil, infantil. ensinando as crianças todas a é, é tirarem muito maior proveito né, de tudo isso. De todo que esse tá. material, né? Porque como são mais de 200 brinquedos que eu já fabriquei na minha vida, e que dá para levar para as escolas, que aqui ainda tem um computador, tem um vídeo de cartel. Isso a gente vai falar, vai virar, não, Você já que... fez tudo com material reciclado? Tudo reciclado, né? Eu já fiz um. Aqui, eu tenho um arquivo aqui, hum. tá? Vamos mostrar para o pessoal, eu... então. Olha aqui. É... Aqui, olha, alguns, tá, gente? Alguns Deixa dos... eu. Te... Vim, vim, me empreste porque então, fica mais, mais fácil. É, fica mais fácil pra eu mostrar. Daqui. Aí das tá cidades que eu já fui, eu já fui em Lavras, hum. na universidade de Lavras, lá, trabalho com valor de agronomia, tá? Hum. Então vocês vão ver agora aí, né? É, eu... é, a oficina. É em Savará, tá? No quilômetro 14, que o prefeito me deu essa oportunidade para falar pelo menos essas oficias aí. É. muito bem, aqui as garrafas aqui você ensinando é. aqui eu tô vendo criança aprendendo com você aqui é. de baixo, aqui o Hugo é, é. Lá. a criança fica muito, muito interessada que é louca, né? porque isso é um mundo assim para elas é de fantasia porque numa época é em que tá a mídia e os aparelhos eletrônicos cada vez mais aperfeiçoados a criança realmente se volta para as coisas que precisam que elas a, acionem a, a sua criação Sim. e a sua mente, não é Chico? É porque você reciclando, você está tendo além de estar brincando a consciência de que aquilo que vai para o lixo suda, suzar, sujar a nossa cidade é. vai virar um brinquedo, entendeu? Então ela vai pegar aquilo e vai colocar na cabeça e está colaborando comigo e o ambiente. Né? E como é que você faz para dar essas oficinas para essas crianças da periferia? Onde você, que local você usa? Olha, geralmente eu uso escolas, porque eu preciso da mesa para apoiar, para né, é. entender material cortante. A gente tem furar, tem atravessar né, o Então, assim, geralmente escolas. Mas em Paropeba, quando eu fui para Paropeba, Nós no de Minas, hum. aqui em Minas Gerais, nós usamos, foi o, uma associação, Sim. Sabe, uma associação comunitária lá. Então, nós fomos utilizar o, a sacristia da Igreja do lugar. Muito bem, Chiquinho. Você sabe que foi uma honra para mim conhecê-lo. Obrigada, é, igualmente para vocês aí, né gente? Muito obrigada. Pessoas gente. como você nos faz, nos fazem, né, acreditar na vida, é... acreditar que as pessoas <risos> estão atentas, que tem muita gente fazendo muita coisa interessante, muita coisa bonita, só que às vezes eles não têm acesso a mídia para que a gente possa te aplaudir e te dar os parabéns como eu estou fazendo obrigado. aqui nesse momento. Eu fico muito agradecida, né? Estar aí com você e seu programa. Né? Volte sempre. Muito obrigada. A gente quer que o seu caminho se abra cada vez mais que e que Deus as crianças quiser. possam. Entender junto com você uhum. que a vida pode ser simples e muito feliz Que não precisa é. nada complicado para ser feliz né Do lixo para salas de aula Em Sabará, região metropolitana, alunos das escolas públicas despertam a consciência ecológica Fazendo brinquedos pedagógicos com o lixo das ruas Com as garrafas de refrigerante, as crianças aprendem a fazer aranhas que pulam Máquina de fotografar e até um barco o helicóptero é um dos preferidos da meninada. A caixa de bombom vira um minigame. O telefone celular já foi caixa de pasta de dente. Que tal uma lixeirinha feita de jornais? Se você quiser enxergar longe, deve juntar dois rolos de papel higiênico, alguns copinhos de café e pronto, terá um binóculo. Meninos e meninas entre 5 e 12 anos fazem mais do que brinquedos com material reciclável. Enquanto se divertem, aprendem a respeitar o meio ambiente. As crianças fizeram 600 lixeirinhas como esta para serem colocadas nos vidros dos carros. Elas tentam mostrar aos motoristas que lixo na rua é sujeira. O motorista não deve jogar na rua lixos como cigarro, maço, papéis, é, resto de frutas e muito mais. O lixo tem que ser no lixo. Eu adoro, porque além de a gente reaproveitar o lixo reciclado, a gente né, faz brinquedos para a gente brincar. Quem ensina tudo isso às crianças é Francisco Dário. Ele conta que começou a fazer brinquedos com lixo quando ainda era menino. O mais importante é a conscientização das crianças, é, aprender a reutilizar, a reduzir e reaproveitar o lixo, dando uma finalidade diferente, né, fazendo um brinquedo para ela, vendo que aquilo que ela está entulhando a cidade ou sujando mesmo nossas cidades, ela vai dar um, um brinquedo, né, fazer um brinquedo diferente, educativo e pedagógico. Noite de clássicos em... Pra vocês que Marar, região metropolitana de Belo Horizonte, a atração é a Torre Muro. Tem pequeno aparelho colocado na entrada da casa, o professor cuida da programação que tem audiência garantida por quem passa na rua e até em casas vizinhas. Chiquinho se prepara, coloca o melhor blazer e uma peruca para apresentar o jornal. Está no ar a TV Muro. Há sete anos a emissora leva aos telespectadores que passam na rua reportagens sobre a cidade mineira de Sabará e debates com crianças. E temos que fazer todas os uma do quadro e nunca mais faltar de aula. Porque faltar de aula é muito ruim e dá prejuízo para a gente. Com um galão de combustível e papelão, Chiquinho fez a primeira câmera da TV Muro. Era de mentira. Agora os equipamentos são amadores, Mas funcionam. A câmera, os dois vídeos cassete e um transmissor ligam o sinal do quarto dele, onde funciona o estúdio, até o muro da casa. A TV Muro fica no ar durante 16 horas todos os dias. E tem um público cativo. Do cenário improvisado com panos e uma TV preto e branco, vale tudo para aumentar a audiência. A vocês que sobem, parem. A vocês que descem, volte. A vocês que pararam. me olhem aqui no muro. Estou dessa vez a cores. Muito obrigado. Há cinco meses, Chiquinho decidiu ampliar o sinal da TV Muro comprou um aparelho chamado Videolink que transmite imagem num raio de 50 metros como Chiquinho mora ao lado da igreja passou a transmitir as missas de sábados e domingos ao vivo. Mas no começo eu não acho muito bonito dela não, porque o pessoal estava deixando dinamismo para ficar aqui no portão assistindo. Com o transmissor, a TV Muro é assistida também nas casas vizinhas. Dona Eva nem acreditou quando viu na TV da casa dela o Jornal do Chiquinho. Ai, diverte a gente demais, né? Todo mundo que passa aí para para ver, né? Ele é legal mesmo. Tá demonstrando que é muito talentoso, né? Tantos elogios, Chiquinho está cada dia mais perto de realizar... Ajuda a comunidade de Sabará a se ver na telinha. Uma enorme câmera de mentira e muita imaginação. Foi assim que este grupo inventou um programa de televisão em Sabará. No início aqui era uma bagunça, eles me chamavam de professor pardal, porque era pipa tudo lado, fiz telefone velho, né, resto de computadores. Aos poucos a ajuda foi chegando. Uma câmera de verdade, vídeos e microfone. A redação ainda é improvisada. Na sala modesta, em meio a fios e equipamentos, o pequeno grupo de jornalistas se reúne e decide a pauta do dia. E nós vamos, além do mais, e essa Maria que mora aqui no Morro São Francisco. Dá pra gente ir lá então? Dá. Bora? A equipe sobe o morro. Dona Maria, há quanto tempo a senhora tem essa panelinha? Essa panela aqui era da minha avó. Minha avó hum. passou para minha mãe. E da minha mãe... Bom dia. Preservar o meio ambiente. Ele transforma o lixo em arte e encanta esse grupo de crianças com o projeto Brincando e Reciclando. Chiquinho é o mago da criatividade. Pouco a pouco, através de suas mãosagens, surgem barquinhos, aranhas e o que mais a imaginação mandar. Passos que são seguidos com uma certa dificuldade pelas crianças. Um esforço pago pela felicidade de confeccionar seu próprio brinquedo. A gente aprende muito, se diverte muito com o brinquedo que a gente faz. O projeto existe há três anos. Uma vez por semana, essas crianças se reúnem para aprender a fazer um novo brinquedo. O um material que ia para o lixo em casa aqui tem destino certo, a reciclagem um estímulo à imaginação e à consciência de preservação do meio ambiente. Ao todo, são mais de 300 brinquedos com movimento que Chiquinho mesmo inventa, um dom que ele tem desde a infância. Fazendo esses brinquedos, vocês estão tendo uma consciência ecológica, educativa e pedagógica está mostrando brinquedos para as crianças que hoje têm noção de que você é reciclante e está ajudando a manter a natureza mais viva. E as escolas interessadas no projeto podem ligar para zero código da operadora 316714364. Os altos índices de realizada na Praça das Águas, no Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte. E não é difícil, como você vai ver agora com o repórter Guilherme Menezes, que está com o artista plástico Chicudário, Guilherme? Arthur, essa história, essa. Essa oficina de brinquedos está aqui na Eco BH 2000, a comemoração da Semana do Meio Ambiente que o Parque das Mangabeiras promove. Começou quarta-feira e vai até hoje. Esse é o estande, criança, algum dia já fez aí carrinho de rolimã, papagaio. Meninas não fazem essas coisas não, né, não é, Isabel? Não, não, não, não. Meninos fazem, você fez é? o <risos> Fiz muito, fiz Foi. de tudo. para quem não fez, uma chance de aprender, não o carrinho o papagaio, mas uma outra, um monte de outra coisa. Olha só, a gente tem aqui, esse é o Francisco Dário. Conhecido como Chiquinho. É ele que fez tudo isso aqui, olha. Tá aqui um cachorrinho feito de caixa de eletrônico com pasta de dente, com embalagem de achocolatado. Aqui a gente tem uma câmera de vídeo. É tudo improvisado e que pode ser feito na hora. Isso é um videogame. Isso aqui um telefone celular. Isso aqui uma abelhinha feita com, com latinha de refrigerante. E o Chiquinho vai ensinar pra gente agora como fazer um barquinho à vela. Ele usa... É, isso aqui é de refrigerante, né? De dois litros de refrigerante. Uma garrafa de dois litros de refrigerante. Isso é o brinquedo pronto. Chiquinho vai mostrar agora como fazer. Tá aqui, ó. Já a garrafa cortada, porque senão iria tomar um tempinho maior. O pessoal vai precisar apenas de uma tesoura, quatro gominhas... Dois palitos de picolé inteiro, um cortado pela metade e dois de churrasco. Como é que se faz, então? Explica aí, explica aqui. Olha, primeiramente você já corta a garrafa, tá? Gota aqui, aparentemente. Você vai precisar dos dois espetinhos pra quê? Nós primeiro vamos montar a vela, que é rapidinho, gente. Fácil de fazer. Você vai atravessar o espetinho de churrasco, tá? Olha aqui, ó. Tá aí. Tá? Pronto. Então você já fez a vela do barquinho. E em seguida, nós vamos agora usar, tá? A haste, é, é a... O remo da, do barquinho, né? Então tá aqui, rapidinho, você trança, não tem dúvidas, tá? Atravessou aqui, do outro lado, do outro lado a mesma coisa. Tá aí, rapidinho, nós vamos colocar a gominha. É, o que leva um tempo maior é só nós atravessar as gominhas, mas depois passa bem, beleza. Bom, tá aqui, né? Olha, gente, agora nós vamos fazer o um motor, hein? Olha aí, ó, atravessando aí agora. essa caixa, sonhos de infância. Cisco, na cidade histórica de Sabará, um muro. Ele anuncia, vende-se chup-chup, conserta-se bicicleta e aqui entra no ar a rede muro de TV. Alô, alô. Vem pela câmera, produção. Acabaram de chegar na emissora Rede Muro de televisão. No começo, era um circuito interno de TV, só para família. Até que Chiquinho decidiu conquistar o público do lado de fora de casa, pelo muro. Pôs a televisão lá em cima, guarda-chuva para eliminar o reflexo do sol. E os vizinhos pararam para ver. Estão vendendo uma geladeira, peça espetacular. Bom dia, professor! Pare e nos veja aqui no muro. Na casa da gente a gente vê a televisão sozinha aqui, a gente vê com todo mundo. Aproveita que eu sabendo da sua foto cidade, o que está que acontecendo. Toda a mão que eu tô passando aqui eu deixo do cavalo e assisto a TV Mas Muro. Nós também temos uma reportagem ao vivo com a Gleiciana. É uma gostei, só câmera para dois estúdios dos apresentadores para a entrevista da repórter. Você pretende ficar teado por muito tempo? Pretende até Dias de maior audiência, a TV Muro chega a reunir 50 pessoas na rua. E este ano, mais uma proeza, graças a uma que fica aqui na caixa d'água. Dentro, um pequeno aparelho. Em cima, uma antena de rádio com alcance para 50 metros. E as imagens da TV Muro agora chegam a oito casas da vizinhança. Eu chego de serviço, paro e ligo a televisão, mas corro para ver a. Que lado muro é mais interessante. É isso aí, gente. Vamos encerrar por aqui a nossa programação. Pra vocês, uma boa noite. Saúde, paz. O resto a gente corre atrás. Na nossa segunda etapa da viagem ao Timor-Leste, vamos descobrir o que o nosso português tem a ver com o povo de lá. E aí também.